O dia nasce no Instituto Federal do Sul de Minas e com ele várias oportunidades de se desenvolver, realizar sonhos, formar um futuro melhor. O IF Sul de Minas é uma instituição de ensino público e gratuito que reconhece o poder de transformação criado pelas oportunidades do ensino, pesquisa e extensão. Nas nove unidades e nos polos de ensino à distância, todos os dias a vida de milhares de pessoas está em evolução. Aqui, os estudantes se desenvolvem de forma integral, do ensino técnico até o mestrado. A formação diferenciada é a base dos cursos presenciais e à distância. Porque é o mercado de trabalho que é isso da gente, né? Quer é que a gente saiba fazer aquilo que é teórico na prática. E aqui o IEF fornece muito isso para gente. No IEF Sul de Minas, há um universo de conhecimentos, diversidade, empreendedorismo e inovação. Seja na área agrícola, nas exatas e tecnológicas, nas ligadas à saúde e ao meio ambiente, nas focadas em serviços, moda e comunicação na formação docente ou na administrativa, entre tantas outras. Independente da escolha, o aluno pode descobrir e explorar o próprio potencial. Essas transformações acontecem nas salas, bibliotecas, laboratórios, nos setores produtivos, polos de inovação e em toda a estrutura pensada em promover o avanço do conhecimento.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 O IF Sul de Minas mantém centenas de projetos com a comunidade e se orgulha de ter alunos que melhoram o mundo e a vida das pessoas. É o caso da Vanessa, que desenvolveu no Instituto Federal um aplicativo para smartphone. Ele é voltado para o professor que dá aulas a alunos com deficiência visual. No IEF Sul de Minas, o centro de todas as ações é o estudante, ele conta com o apoio de equipes multidisciplinares. Locais como refeitório e alojamento auxiliam os alunos que moram longe e que dependem do suporte do Instituto. O IEF Sul de Minas coloca o estudante em conexão com o mundo. Esse tipo de oportunidade que, que o IEF proporciona a gente junto ao intercâmbio, ele é fundamental porque ele ajuda tanto a gente na parte pessoal quanto profissional. Os alunos também podem competir em diversas Olimpíadas Científicas, nacionais e internacionais, como a OBAP, a ULIP e a de Matemática. As oportunidades são muitas. Ampliam a formação acadêmica e promovem experiências renovadoras. O IFSU de Minas me ofereceu estágio remunerado, intercâmbio, organização de eventos na minha área e, além de tudo, o que eu acredito que foi mais importante foi ter conhecido e ingressado numa empresa júnior. Por trás de tudo isso está uma gestão estratégica e dinâmica que trabalha com credibilidade e transforma ideias em referência. Preservar o meio ambiente e agir de forma sustentável são realidade no IEF Sul de Minas, por meio de sistemas de captação e geração de energia, reaproveitamento de água das chuvas e várias ações que dão destaque internacional ao Instituto. E mais um dia chega ao fim! Com a certeza de que novas histórias de sucesso vão se multiplicar Impulsionadas pela missão do IEF Sul de Minas em transformar vidas, inspirar sonhos e tornar o impossível real!